O artista faz o show, deixa lembranças. O escritor escreve o livro, deixa sua história. O cantor canta a canção, deixa a emoção. O pintor pinta a tela, deixa sua arte. O cristão semeia o amor através da palavra, deixa seus frutos as lembranças se apagam, os livros ficam obsoletos, as canções são fugazes, os quadros escasseiam-se, a semente vivifica e eterniza em seus frutos. Infelizmente, a emancipação intelectual atrelada ao conceito um tanto humanista chegou a tal ponto que a maioria dos homens acabam preterindo a Deus para viverem totalmente descaracterizados, indiferente ao que tange as questões da sã doutrina. Se cada estrela desaparecesse no firmamento, à medida que esse mesmo homem preterisse a Deus não haveria mais estrelas para se contemplar. Só que ao preterir a Deus, o mesmo passa a viver uma vida revelia, tornando-se insensível e, na maioria das vezes, por demais, egocêntrico. E todo aquele que ignora que Deus é toda consistência, em nada consiste, pelo menos na sua limitada Consistência O meu maior temor E a minha alma se angustia só em pensar É de eu presumir-se algo além daquilo que Deus me fez E por esta causa em me Existe uma sepultura a nos esperar E querendo ou não, todos nós iremos de encontro a ela Por essa razão jamais confiarei em mim a minha confiança tem que estar em Deus, assim como também a minha força, fé e sabedoria. E isto me enche de esperanças. Quando afirmo que o homem tem se tornado por demais humanista, materialista, a minha preocupação se estende para o meio eclesiástico, onde volto ao enorme número de metodologias, que vem sendo aplicado. E isto parece cíclico. Antes havia uma febre doentia o que tange a teologia da prosperidade, mas ultimamente ela tem cedido lugar para o tom famigerado coach. É lógico que quando o método não passa de um meio torna-se até aceitável, plausível, digamos assim. O problema é que quando muitos se deixam levar por ideias que sutilmente preterem a centralidade do Evangelho, tornando Jesus Cristo e suas palavras em apenas meras especulações, em que todo o humanismo insufla o ego, renega o pecado e leva as pessoas a um conceito profundamente egocêntrico. E sempre abordam com palavras <risos> emblemáticas, palavras que causam, palavras de impactos tais como, você nasceu para vencer, você é capaz de germinar dentro de si o seu maior potencial. Tudo bem, mas será que é necessário deixar a cruz de Cristo que nos leva a conhecer a nossa completa e total miserabilidade, tal como nós podemos ler no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, 11, e por que não dizer o versículo 23? A falibilidade humana é algo profundo, e se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Quantos pregadores, quantos ministros de louvores e tantos outros que se valem do Evangelho para enriquecerem-se ilicitamente. E o que é pior, ludibriam a pobres incautos. E como tem deturpado a consciência tudo isso, trazendo uma cosmovisão tanto relativista humanista, profundamente insípida. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época onde o Evangelho tornou-se tão raso, tão futil. Por isso eu volto a dizer sobre o relativismo e sobre esse terrível humanismo que tem grangrenado a sã doutrina. Infelizmente.